também do lance que, que definiu né, praticamente a partida. Difícil, né? Não sei se foi o pênalti, não. É. Infelizmente, apitou e a gente não, não tive como como remontar o resultado, mas tentamos. Isso é importante. A gente se doou. Chegamos a cá porque a gente merecia. Infelizmente, não conseguimos o resultado, mas isso aí é futebol. A gente fica muito chateado. Eu vou dar essa alegria para o torcedor rubro Negro, mas... Isso é futebol, levantar a cabeça, a mirada para cima, porque a gente tentou, e outro ano tem muita coisa pela frente. A marca na, na, no seu rosto, na testa, do da batalha que foi, do jogo que foi. Caralho, até a mulher, mano. Olha lá, mulher. Até a mulher, mano. Olha lá, mulher.